Caralho, eu pegou meu carrinho no ar também. Bora lá, caralho! Vamos detonar Não, essa porra! Pegou o meu de jeito humanamente impossível ali, mas tá tranquilo. Destrui a camerazinha aí, Raulê, esqueci, meu. Destrui. Deixa eu meter fuse aí. Meter fuse Vai que eu já de... vou causar medo nos caras. Eu gosto assim de causar medo. Olha, galera, tudo escalando, velho. Cadê os um caras, velho? Ah, eu ia meter fuse, Raulê. Puta, Caralho. Era, mal, Vou invadir essa, vou essa porra puro. agora na raiva. Já vou na um aqui. Oxi, oxi. Quem foi que me acertou? Pronto, já meti dois aqui no chão. Pô, olha que bandite, filha da puta. Caiu minha bala. Mundo. Calma, Ó, vem aí. cara é? fora, hein? Tem cara fora. cara fora. É o bandite. Caralho. Fora ódio, meu querido. Fora ódio. ódio. Azinha, aí tá com cor, tá com cor. Ah, nas cotas. Ah, eu Nossa. quero brincar também. Tá todo mundo brincando, Vamos Eu já brinquei com dois ali, cara. Ó, oh, tem um aqui, isso a... boa carrasco. Aqui é que, rapaz. A eu tá com um peido de vida. Com <risos> Dois de vida. Ai, caralho, não tem nem camerazinha pra ver direito. Daí que eu tava achando a moda. Ô, os caras peidar ali, o cheiro vinha aqui eu é um morro. <risos> ali eu não batei. Não assusta não, Termite, caralho. Não é não, tá jovem. Tá morto um ali, né? Tá morto. É. <risos> Ó, o Termite me deu um susto, jovem. Passou correndo aí, hein? Passou correndo aí do seu lado, Brasil. Que isso? O Franzini quase <risos> <Franzini risos> matou! O quase matou o cara, mano! O Franzini, qual foi o tempo? Opa! Tá ali, ó, tá ali com o Franzini, hein, galera! Passou pra sua esquerda, o Franzini acho. O respeita aí que, caramba, respeita aí que! Caralho, o quê? que falso, o maluco, com dois de vida, o cara atirou em, em volta dele! Foi igual a cena do. Eu desenhei Mas, o cara eu desenhei o cara. cara! eu desenhei o cara! É, qual que é o nome daquele filme mesmo? FULL Fiction. O cara é grande. Franzini, vai cara. pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Eu vou entrar aqui. Uh! Entra você ter visto, oh, o carraco Ô Franzini, pega a esquerda, Franzini. Que? Franzine, Franzini, suas, suas costas, direita, direita, direita. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. É, vai de. dizer que eu não serve nada o cara não, não deve estar não tá nem aí dentro, de repente. Não tá aqui dentro não, ó. Vou proteger aquela fogada no. Ai caralho, lá, entrando, entrando, entrando. Atividade. Eu tava com dor. Puda, Mentira, que pariu? É Mentira isso, hein? Como? Bandit é muito rápido, lembra? Tô louco, ah. gente. Como assim? Como assim? Como assim, gente? Caralho. caralho. Depois, da, depois da mitada. Depois da mitada da IQ? Ah não. <risos> A Ike o carregando. Você tá... viu que ele tá falando tanto? Porque ele nunca viu a Ike jogar bem, entendeu? É. Caralho, ela jogou bem. Não, deixa eu mostrar que ela jogou bem. Deixa eu mostrar, eu mostrar pra acontece. todo mundo. É. A Ike tá carregando, mano. Caralho, olha, hein. Deixa eu ver, peraí, calma. Nossa, mesmo lugar. Deixa eu meter um bagulho Porra, nessa janela aqui então. A Ike tá carregando 2/1. Ah, tá Alguém veio de Hulk? É Cara, onde que é a outra porta? E aqui. ativado. aqui. Tô vendo, meus queridos, entrem. Galera, coloca o um mute aqui, ó. Ó, pra se aqui, colocar o mute aqui, ó. Quem tá de Mute? Coloca aqui então, Raul Tô saindo aí Onde você fala? Onde você fala? Onde fala? Aqui, aqui, aqui ó, vou marcar onde, onde, onde? Leão, Deixa eu Leão. pegar o Mute aqui Vou fechar aqui ó, alguém vai sair Onde você quer o Mute? Eu vou sair, vou sair, Fontana, Fontana, eu vou sair Valeu. Marca pra mim, querido, marca pra eu mim. Já marquei, já marquei, já marquei, ó. Ih, uh, cara. Onde que é? Aqui? aqui? ó. Aqui, ó. Ah, é desse lado. Cara, o braço do. Aí você colocar aqui no meio, aqui, ó. O carrasco, aqui, ó. Você tem mais um? Aqui eu tenho. Aqui no meio, oh, bem aqui dentro. Bem no tá meio, aqui, 12? ó. Aqui? Não, aqui? Aqui, aqui, ó. Aqui onde eu tô marcando, aqui, ó. Ah, tá. Ô, oh, aqui, alguém tá de. Eu ah, alguém dentro, tá de 12? De onde me atiraram, hein? Lá de cima. Ixi, já foi, Maduro? Não, não, não, não. Agora já, ah, agora, agora já. Matando, ó. Caralho, agora já. A hora que eu ia ver quem é que me atirou ali. Olha as camerazinhas aí, alguém. Okay? Vou olhar. Ó, me mataram no alçapão, beleza? Toraram aonde? Aqui, ó, do meu lado. Olha o sapão tem a, é a Ashe lá, ela me matou lá, não sei se ela já desceu. Ah, tá. Aqui, olha, mano. A Ash me desceu, ó. A Ashe desceu. Tá lá no vermelho, Ai, ela tá dando a volta. Franzine, cara. cuidado daí que ela vai. É que tá o Sermite aqui? aqui na porta. Ela vai vir aí, Franzini. Não, o oh, Sermite já foi, meu querido. Cuidado aí, Carrasco. Ai, caralho! na porta. Boa! Ah. Deixa Ei, Carrasco, câmera... aqui ó, aqui ó, Carrasco, Carrasco. Vou levantar e ainda vou matar esse maluco. Não vai meu querido. A esquerda tem. Deixa eu voltar aqui no meu lugar. Volto como? Mirando, né, mano? Onde que, é Onde que é isso? Eu tô olhando aqui hein, pra ver se eu acho. Olhando lá, ó. Eu acho que é ali. Eu vou, ela, na eu vou andando na manhã. Eu vou andando na manhã. Eu não achei ninguém. Não é aqui, não. Estou olhando na escada. Tem a janela aqui, é, galera. Tem entra, dois entra aqui, galera. Entra aqui sala, uma janela aqui na sala ainda. Fica aqui na sala. sala. Os pontos tá vindo de rapel. Aí eu vou estar sozinho aqui. Tá, Onde que que é? é? Sala? É, vamos, vamos ficar aqui. Vamos esperar os caras. Ah lá? Eu tô olhando a câmera de trás de vocês aí. Que que o que é janela? Eu não tô vendo nada. Eu. Eu tô aqui na porta. Eu tô nessa porta aqui, ó. Nessa porta aqui, ninguém me passa Olha como que tá pra jogar com eles, ó. Como tá difícil, peraí. Eu não tô vendo nada, hein. Aqui, aqui, ó. Vou explotar aqui, ó. Tá lá embaixo, ó. Explotei o vermelhinho. No andar de baixo. Lá no trem, ele entrou na sala do trem. Ele vai, ele vai, ele vai subir nessa escada aqui, ó. Sala do trem? Uhum. É, na sala da lareira ali. Cuidado aí, Ai, Carlos, tu deve tá, estar... De é, ele vai, com ele. Ele. ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui, ó. Ah, eu tô mirando na escada. Eu Sim. também tô. Não, acho que ele não vai vir nessa escada. se Ele precisa gente ele vem pro outro lado. Ele deve ter ido fazer rapel, ele deve ter ido por fora, então. 15 segundos. Caralho, o cara não vai nem tentar. Segundos. Epa! Onde foi esse tiro? Eu tô dando tiro de, de louco, de otário. Nossa, que otário, né? O cara nem tentar... Essa porta, aqui. Eu quero que... Mas ah, o caralho. cara nem tentar esse é foda, hein? Dele. Podia ser a câmera dele, né, pra gente ver onde um eu sou idiota. Tá? É. Eu, eu entraria loucamente, mano. Eu também. Tá contra... Ah, contra três. Hum, hum, Quer tentar contra... fazer Não, um escudo? vamos, vamos fazer um SWAT, oh, se for na salinha, vamos fazer SWAT. Vamos, vamos, entrar vamos. um por... tudo junto. É, ele é entra tudo pela janela, loucamente. Ah, bom, ó, mas loucamente. Tem que, ter, tem que ter granada flash também. É. Todo mundo é. junto, tá? Vamos, vamos invadir, fazer uma vez só. Beleza. Vamos. A ah, do SWAT mesmo. O negócio não... todo mundo vai matar todo mundo. É. É. Ah, só cuidando com o tiro 3 cruzado, hein. Cuidado com o tiro 3. cruzado, ah. só. Vou subir. Não, mas a gente tentou uma SWAT aí na estimação, né, querendo? Tá ah, tá no meio, tá no meio, não, é não biotec, vai dar. Não Caralho. Ah, não vai dar. Dá sim, dá sim. Pra... Dá sim. Ah, é, pra... é, dá pra entrar. Pra dá pra entrar perto e as duas portas ao mesmo tempo. Ó, oh, vai vindo, vem dois por fora. O vindo o Raul eu voando ali. Eu vou pelo teto, mano. Vai um em cada porta e um no, te e no teto também. Nossa, beleza. Vai dois, dois em cada porta, pra pegar quem foge e um eu vou no teto. Ó, oh, os três estão dentro da sala. Caralho, eu buguei meu Porra. carrinho que eu tô conseguindo ver os, os dois três lados, dentro, Os três estão dentro, os três estão dentro. As câmeras, hein? Alô? Alô, eu vou com franzine. Né? Oh, cheguei, cheguei. Vocês vão por aí vamos tudo junto. Pera aí, Ô oh, Fontana, Fontana, pera aí, pera aí, pera aí, Fontana. Descora, não escola não, pera aí. Pera oh, Ó, a porta ela tá aberta. A porta tá aberta, tá? Tá. Deixa eu que paixão, que idiota, já matei um aqui. E pera aí, que tem um buraco aqui na parede. Eu ah, vocês não me chamam de buraco. Ah, caralho. Eu eu comprar, cara, né? Pronto, filha da puta, entrei é com bem, tudo matando o fujão. Agora. Vamos tentar é, perder essa e tentar. Ah, não, tá quanto? Tá 2x1. Vamos jogar essa normal? Se a gente perder, vamos fazer a do escudo? Bom. Vamos. Todo mundo de escudo. Pô, eu vou, eu vou escolher aqui rapidão, peraí, vou só bater no telefone aqui. Mas dá pra ir todo mundo de escudo? Que é o montaim, blitz, skills e o outro. Recruta pegar recruta. A recruta. Ah, recruta. Nossa, os caras é tudo de escudo. logo meu blitz, que eu jogo muito. Beleza. Vou marotar. Vou soltar o Hulk e vou marotar. Fecha, fecha antes aqui as coisas. Nossa, ah, só tem dois caras, velho. Ah, era até graça. Ah. Não dá ah. pra fazer nada, velho. Nem, nem me proteger nada. Vamos se matar? Ah. Pra gente fazer o um escudo contra dois só. E essa porra? Vou folhendo os caras aqui, ó. Ah, vamos vou... é, lá do outro lado. lado, lado. aqui Você também, ó. Vou meter essas coisas aqui. 5 segundos e contato. Caralho, eu nunca pego a deu que os caras saem. Não. aqui fora. Agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Eu tô lá fora correndo na rua. <risos> Só morri, morri. Nem vi da onde. <risos> tô no chão lá. Acho que ele tá atrás do carro de polícia, meu. Ah, é verdade. Eu fico explotado, né? Os caras já vão saber onde eu tô. Pronto, voltei. Ele, tá lá, ele tá lá fora, ele tá lá fora ainda. Ah, mas vocês vão matar os caras? Vocês não iam ah, eu fui na loucura mesmo, que se foda se é, de ganhar. É, eu também, acabei de me pular lá em fora e tomar do Fuse caindo. Ô, oh, então, vamos perder, vamos todo mundo. É, for eu Ranger. falei. Sai aí, ó, pra dar frag pro cara. Não, não mata. Que <risos> <risos> Ô, cara. muito fácil. Caralho, escuta. Vai, agora mata, morre tudo pro... todo mundo pro fuse. Não, é, vamos... Vai. vamos todo, mundo... vamos todo mundo morrer, vamos todo mundo pro Ranger. Tu todo vai? Mundo de recruta. Ele tá aí, o Food deve. O Food do... tá aí, ó. é mais da hora. Mata, mata. Não, vamos de For Ranger. Imagina todo mundo <risos> de For Ranger aqui, chatado. Deixa o cara matar. Ver, ó, é a IK, ó. Você viu? A IT é vida. Ó, <risos> <risos> oh, fica todo mundo deitado na sala. deixa o cara aí que negócio. Aí, ó, deixa o cara. Onde que veio esses cheiros? Aí <risos> Presine, para! Olha o Raul, velho! Raul, oh, mata o presidente Raul! Mata o presidente Raul! Não, eu vou, vou embora, <risos> <risos> o meu cruzão, o poeiro, velho! O meu Raul, vou cuzão, Raul! vou Raul, se você me matar, tá fudido, velho! Pô, oh, tá dando <risos> lag? Quanto que sabe! Meu... se botar! Se você matar o cara, a gente vai te matar em todas as <risos> próximas soldadas. <risos> um C4 e tudo. gente! Que viado! Ale. Não, deixa, Ale, o cara já tá deixa o cara ganhar! Ah. Mano, <risos> Vou botar o rounder lá. Oh, oh, oh, oh, oh. Sai lá fora, é, sai, Matthew, lá, fora. Ganhar, sai lá fora. Deixa que ela ganhar, sai lá fora. Go, go, Power Ranger. <risos> Eu sou Que toque é essa? Ah, cara, me deram um tiro, me deram um tiro. Vamos embora daqui desse. Aí agora vamos pra ganhar, ganhar cara. É não, agora, agora, agora, é... agora é pra ganhar. Agora é pra ganhar. agora é pra ganhar. Agora é pra ganhar. Vamos soltar arame aqui nas portas. Nossa, a recruta só tem uma mano. Eu soltar arame, bicho, velho. velho. do merda, velho. Que merda, velho. Tá dando arame, mano. Cara, tô lagando. que, que tá meu clima? <risos> Cara, eu tô andando muito. Espera a minha janela. Olha o recruto, eu tô, olha, eu tô só bem com arame, mano. Que olha arame, o quanto de arame, arame, arame, arame, arame que tem aqui, velho. <risos> olha <risos> os caras. <risos> vou pôr mais um aqui. É escudinho. Escudinho. escudinho. Mano, escudinho, rapaz. olha essa porra. Aqui, ó. Olha escudinho aqui, ó. Maroto. Olha <risos> o escudinho, maroto. Uhul! Porta protegida! <risos> Poxa, Ai, esses é recrutos. Aqui, ó. Cadê os caras, gente? Cadê os caras que eu não estou fazendo Ai, caralho. Quem me atirou? Caralho, tô com sete, velho. Olha lá. Porta protegida! <risos> Só... Caralho, morri pra IK! Morri, morri, morri aqui! Morri aqui! Ah, fudeu, fudeu, não, não! É, mas quem é que me atirou? Só tem a Ranger Amarela e a Ranger Vermelha agora, Nossa, <risos> <fudeu. risos> tá de P90, velho! Isso é um recorde do caralho! Tá aqui, ó, a IKzinha tá aqui, ó! A IKzinha tá, tá no tá vermelho. mano! Eu uhum. dei um daninho nela! Eu dei um red shot assim, nela, tá? Olha aquela brinca lá pendurada ali, ó. Olha lá, caiu agora Não, mas não é a IK, não Pô, oh, entra na sala alguém aqui pra me ajudar, carai <risos> tem eu, viado, a vai vir Carrasco caiu Tá aqui, ó Tô esperando ela Toma! Nossa! Aê, porra! Nossa, foi só uma, dei outra só pra garantir. Nossa! Nossa. Olha, caiu rolando! Caralho! Boa, Vamos ver se eles querem revanche de novo? Vamos! Agora não dá, mais, não, não dá, não, não, dá, dá, não dá dois. É. Eu tenho ah, doio, aí. O carrasco caiu também. Hum. Ah, tá bom, né os Rangers? <risos> Caralho, viu velho? Doideira isso só aí. Nesse jogo. <risos>